Na área, mais uma entrevista para vocês e mais um programa aqui no canal. E hoje tenho é um prazer de receber mais um convidado que é daqueles que é pra lá de especial, como vocês, o ator Jaime Lebovitch. Uma salva de palmas para ele! Oi. Tchau. Oi, tchau. Tudo bem, Jaime? Tudo bom, meu cara, tudo bom. É um prazer imenso ter aqui na sua casa fazendo essa entrevista com Agora você. Agora seja bem-vindo, prazer meu. Obrigado. E Jaime, conta aqui pra gente, Jaime. Você é ator. Conta é como bom. você iniciou a sua carreira artística. Tem muitas histórias aí que eu pesquisei sobre você. Já vi muitos trabalhos seus. Você tem uma história boa aí pra contar. Conta como você iniciou a sua carreira artística. Pode Pode Segura é. o microfone. Hein? Pode ah, segurar. tá. Por onde eu começo. <risos> Vamos lá. Bom, eu, eu.. Eu sou de Salvador, vim pra cá. Da Bahia? É. Com 15 anos. Né? E.. Na verdade, eu fui feito lá, vim aqui só para nascer, porque a família da minha mãe morava aqui e voltei logo para lá, fiquei até os 15 anos. Eu, eu fazia parte da, da comunidade israelita né? e me lembro que... E você é judeu? Sou. Eu também sou. <risos> e me lembro que, já naquela época, eu fazia aquelas pecinhas né? na escola, alguma coisa assim. Gostava muito de música. E, nunca, e, e não tinha me imaginado como ator, é, até que a televisão chegasse à Bahia, eu tinha então uns 10 anos, e quando a televisão chegou à Bahia, eu me lembro que gostava de imitar aqueles atores todos que eu via, eu me lembro que Rodolfo Maia foi à Bahia e, e fez na televisão aquele monólogo famoso, As Mãos de Olítice. E eu ouvia e, e tentava imitar o trabalho do, do Rodolfo Malha. Antes disso, eu gostava muito de música. E estudei acordeon e tal. Mas aos 15 anos eu tive uma experiência muito especial. Eu entrei no Centro Popular de Cultura de Salvador, que era o, conhecido naquela época como CPC. Pertencia à UNI. União Nacional dos Estudantes, ela tinha vários centros populares de cultura espalhados pelo Brasil, uma, uma, uma iniciativa pioneira do Odvaldo Viana Filho. Ali eu penso que comecei efetivamente a fazer teatro e me ver como um ator. Mas logo depois vim para o Rio com a família, não fiquei muito tempo. CPC, e sempre muito, no... a história é grande, e sempre muito nostálgico em relação, não somente à experiência vivida no Centro Popular de Cultura, né? como também nostálgico em relação a... ao teatro, né? a... a pequena experiência teatral que eu tive, sobretudo no CPC. Em 1969, eu entrei, então, no Conservatório Nacional de Teatro, que era ali na Praia do Flamengo. Por acaso, é, o Conservatório Nacional de Teatro é, era no, no mesmo prédio da União Nacional dos Estudantes, que foi fechado né? e que foi banido, de certa maneira, do país pela ditadura militar. No Conservatório, eu, eu já estava no quarto ano da Faculdade de Psicologia, aqui na UFRJ. Então eu dividia, os meus dias eram divididos entre a faculdade pela manhã, um estágio no Hospital Psiquiátrico Pinel, à tarde e à noite eu ia para o conservatório. O que não fez muito bem para a minha cabeça. Porque, no estágio, no, o, o, meu, o meu trabalho, o trabalho da equipe de estagiários, era de auxiliar psiquiátrico. O que, é que significa isso? O auxiliar psiquiátrico convive com os pacientes ali internados, conversa muito e tal. E, e, e uma das coisas que a gente ouvia do médico era, dos médicos, não... Entrem no delírio do paciente. É quase como dizer assim, não enlouqueça junto com eles. Mas aí eu ia para o conservatório à noite. E a consigna era exatamente essa. Vá para o palco e enlouqueça. Não diziam exatamente assim. Mas era o um momento, aquele momento, era um momento em que a gente estava começando... Ah, em função da censura da ditadura também. Começando a, a, a questionar a coisa é, da palavra no teatro. Não exatamente a coisa da palavra, mas a, a, a, o, o predomínio do dramaturgo, da dramaturgia, sobre aquilo que é essencial no teatro, que é o trabalho do ator. Então, nós fazíamos muitos exercícios né, inspirados em Grotowski, Muitos exercícios corporais, improvisações, etc. E, e para mim era muito doido aquilo. Né? Em um lugar, eu, eu, eu, eu me diziam que não enlouquecesse no outro, era facultada a possibilidade de enlouquecer no palco. E nós tínhamos experiências muito intensas no palco. Não era uma coisa simples, não. É. Eu me lembro de um colega que um dia numa cena, numa, numa improvisação, subiu numa escada dessas triangulares assim, dessas, subiu numa escada e lá de cima mijou em todo mundo. E diante daquilo, daquela coisa tão inusitada, nós tínhamos que responder, né? como se não fosse, ninguém ia parar a improvisação para dizer, pô, isso não vale, valia sim, e nós continuamos improvisando. Então era, era, era, era assim. Mas foi uma experiência muito rica. Eu não cheguei, inclusive, a, a, a terminar o conservatório. Anos mais tarde, já em, em 1980, eu, eu me sindicalizei porque eu já tinha, inclusive, trabalhos profissionais é, antes disso. Onde, onde é que eu estou? Ai, que é mais. Que... É... E assim foi. É, quando eu me formei, eu, eu era na época professor de arte numa escola primária e professor de teatro no Liesing. Na Fijoka, lá? Não, no Liesing na época era, na FG, era na, né? em Botafogo. Botafogo. É, eu trabalhava com adolescentes. Foi uma experiência muito interessante, muito rica. Mas eu já tinha me formado, inclusive, e acabei enveredando pela psicologia, primeiro trabalhando em empresas, que era horrível, insuportável aquilo. É, casei, tive filho, e... em algum momento... Bom, ao longo do casamento, uma, uma saudade muito grande de fazer teatro, porque eu só trabalhava em empresas, depois eu me separei, foi quando então me convidaram vários colegas para trabalhar é, com psicologia clínica, psicanálise, psicoterapia, e eu fui trabalhar com eles. Mas continuava fazendo teatro, ou pelo menos pretendia voltar a fazer teatro. Acontece que é, é, não era simples também. Quer dizer, nada... Nunca foi simples. Por quê? Porque você trabalhar com psicoterapia, em psicanálise, né? isso exige uma certa discreção do terapeuta. Né? Então, naquela época, um psicoterapeuta ir para um palco e fazer qualquer trabalho já era uma coisa vista pelos terapeutas, né, os psicólogos, como uma coisa esquisita, no mínimo. Né? Eu costumava dizer que quando eu choro, os psicanalistas dizem que eu sou um ator. E os atores dizem que eu devo ser um péssimo psicanalista. Eu me sentia sempre, é, é, sempre morando, como se diz, no outro lado da rua. Entre os atores eu era psicólogo, ou pelo menos me sentia assim, e entre os psicanalistas eu era ator. Pelo menos me sentia assim. E assim foi a minha vida. É. Tinha uma coisa da época. Hoje em dia, se você disser isso, as pessoas mais jovens não vão entender nunca. Né? Pelo contrário, elas, elas são capazes de entrar, é, entrar para uma primeira entrevista com um psicólogo e, e ao descobrir que esse psicólogo é famoso, entre aspas, porque essa categoria é é detestável, a categoria dos assim chamados famosos. É, para ele é muito natural, que bom, que beleza. O né? meu, meu psicanalista um famoso, como se diz. Mas isso é coisa geracional. Né? O, eu me lembro que uma vez, eu fazia o cúmplice de gatos na época. Ele estava na academia de ginástica e uma moça chegou para mim. Moço, o senhor é um famoso, né? Eu fiquei indignado. Eu disse não, eu sou um ator. E à noite tinha um, tinha um aniversário, uma festa de, de aniversário de uma das atrizes e eu fui e conversando com um ator jovem, mais jovem, eu falei, poxa, hoje eu fiquei indignado com isso. Um né? de famoso, uma coisa esquisita. Ele não entendeu, rapaz. Ele não entendeu. Ele dizia para mim, não, mas... Mas você é famoso. Mas não é isso que eu quero dizer. Essa categoria em que a gente é colocado. Né? De famoso, de celebridade. Que babaquice, desculpe. Que babaquice. Mas é impressionante porque ele não entendia o que eu queria dizer. Não compreendeu? Não, não, não, não compreende. Porque é uma geração que já não compreende mais. Né? O, o limite das coisas, sei lá. Enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é que o, o trabalho de ator eu vivi é, com todas essas contradições. Né? E eu acho legal que isso tenha acontecido. Eu sustentei até o fim esse desejo de teatro. Né? Não amo não sucumbi em face das dificuldades Não, não, não abri mão do meu desejo é, Depois de uns 30 anos de, de trabalho como psicoterapeuta E fazendo teatro Eu comecei a considerar que aquela divisão Que aquela coisa não estava legal não estava legal. Eu precisava de fato assumir, né, é, tomar as rédeas, vamos dizer assim, desse desejo de fazer teatro. E eu decidi que eu ia, em algum momento, fechar o consultório. Né? Como eu disse, não ficar vivendo o tempo inteiro sempre do outro lado da rua. E aí. E aí, e aí aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, maravilhosa interessante, pelo menos, que foi um chamado da Frida Richer ela é produtora de elenco da Globo, para que eu fizesse o pedófilo da novela América. E ela já foi... Na, na, na, e ela já foi me avisando que eu tomasse cuidado, que eu podia até apanhar na rua. Aquilo eu vou te dizer uma coisa. Hoje, fazendo uma retrospectiva, depois de muita análise, eu reconheço que aquilo caiu do céu. Aquele convite saiu, caiu do céu. Eu finalmente tinha um grande pretexto para fechar o consultório. Até porque eu também vez ou outra eu trabalhava com crianças, né? porque eu tinha sido professor de arte, havia poucos homens. Então foi isso, né? eu, eu fechei um consultório em um determinado momento e de fato foi muito bom, foi muito importante isso, porque eu, eu finalmente pude pude como é que eu vou dizer me integrar de certa maneira ao meio artístico né? é, as coisas melhoraram eu passei eu acho que eu passei a estar mais disponível para fazer determinadas coisas né? é, afinal de contas é, no trabalho psicoterapia, você tem que você você tem que inclusive avaliar muito das suas Da sua, das suas atitudes ou do seu comportamento fora do consultório também. Por que, que eu digo isso? Porque há pessoas que simplesmente não suportam ver o seu psicoterapeuta ou psicanalista vestido, por exemplo, de roupa de época na televisão. Né? Esse, esse, essa é a fronteira, Neurose e a psicose, por né? E, no entanto, muitas vezes eu tinha que fazer isso. Tinha que fazer por vários motivos. Questões financeiras, o consultório não mantinha né? as responsabilidades que eu tinha financeiras. E questão justamente de, de, de, de que se eu começo a. a, a a limitar as possibilidades daquilo que eu vou fazer é uma confusão, é, né? é complicado. Na, na Argentina, por exemplo, naquela época era diferente, havia um, um grande psicanalista argentino, é, Pavlov, Pavlovsky, que era um, um grande ator argentino, e escrevia as próprias peças, fazia trabalhos profundos, trabalhos importantes, etc. Mesmo Pavlovsky, com toda a excelência do seu trabalho, foi chamado na Sociedade de Psicanálise da Argentina para prestar esclarecimentos pelo fato de ele, ser, ele, enquanto psicanalista, ser um ator também. Não teria problema se ele fosse um músico, se ele fosse um artista plástico, um escritor, mas ator já é. Demais né? Existe essa, essa Pecha, esse estigma Sobre o trabalho Do ator né? Basta dizer Desculpem, talvez eu esteja me muito, Basta dizer, por exemplo Que Molière Morreu E não pode ser internado no Campo Santo Porque ele era um ator Somente com A, a intervenção do rei lhe permitiam ser enterrado ali à noite para que ninguém visse. Bibi Ferreira, por exemplo, é, não pôde, não pôde cursar o colégio, né, não pôde ser matriculada no colégio, num colégio religioso, porque os pais eram artistas. Né? Então existe um estigma sobre a atividade do ator. É, mas eu, eu, eu, o que, é que eu dizia? Bom, eu que eu, eu já sei o que eu queria dizer. E aqui no Brasil era uma coisa mais complicada ainda, porque por questões de sobrevivência, no caso, eu tinha que fazer comerciais de televisão. Né? É, o que já era também bastante complicado. Enfim, foi muito bom ter parado o trabalho. Hoje em dia eu, eu continuo, inclusive, atendendo. Algumas pouquíssimas pessoas, já daquela época ainda, que me procuram, eu atendo por aqui. Né? Até porque, com, com a questão da, da Covid, os atendimentos passaram a ser online. Então, assim, é bem mais simples a coisa. É, enfim, é isso. E aí eu segui a vida. É. Acho que você deve ter me conhecido. Não, te conheci Precisa. na época 2004, em 2004, e Da Cor do Pecado, Ai, que é né? a minha novela <risos> favorita essa aí. Da Cor do Pecado você fez um gerente de hotel, não foi da Belinha e Eduardo foi. da Bec. Poxa, olha aí que memória. Muito bom essa <risos> novela. Eu, na verdade, eu fui pesquisar você subir lá no Wikipédia, uhum. eu vi que você fez Da Cor do Pecado, eu fiquei, uhum. não, não, falei, eu vejo essa novela várias vezes que ele fez meio a eu lembro do final, que você fez gerente de hotel. Foi, foi. Assisti assim novelas não. É, eu falei do, do, do cinema, do, do cinema, já, já passou isso. Nossa, aí nós você não falou não. Bom, enfim, é, é, eu nunca fui, por incrível que pareça, como ator, eu nunca fui muito fã assim, do audiovisual em si. Eu nunca fui um espectador fiel do audiovisual. É, eu sempre gostei muito de ler. Eu me lembro que. Não me lembro de tanta coisa, cara. Essa entrevista vai se estender, porque. <risos> Gente, eu, eu, eu ouvi uma piada uma vez que era assim: o professor entrou na sala e disse para os alunos: olha, que eu vim aqui falar, vocês vieram aqui para ouvir. Agora, se vocês terminarem antes, vocês me avisam, tá? Isso vale aqui para a nossa entrevista também, porque tem muita coisa para dizer. É, onde é que eu estava mesmo? O audiovisual. É, o audiovisual. Eu sempre gostei muito de me ler. Sempre, eu sempre me senti muito muito fora de contexto quando estava com amigos atores, por exemplo, que, que, que falavam de um filme. E eu tinha ido ver esse filme com a minha namorada, que é descanalista. Então, quando a gente saía do filme, eu e a nós conversávamos muito sobre o filme, sobre o conteúdo do filme, sobre eh, os diversos aspectos do, do, do filme, etc. Mas, entre os atores, eu senti uma dificuldade muito grande de conversar sobre o um filme. Porque conversa de ator sobre um filme é assim. Ah, você viu aquela cena? Quando ela vira o rosto e diz para ele alguma coisa assim, entendeu? E, e quando ela começa a chorar, quer dizer, era como se eles estivessem muito interessados... Eu, eu, tô, eu nem sei se eu devo falar isso. É como se eles estivessem muito interessados na, na, na, na coisa plástica, na representação do ator, etc., entendeu? Enquanto aquilo que me cativava era, era o que o filme queria dizer, entendeu? O conteúdo. Filme, né? os diálogos, etc. Enfim, era muito difícil e eu, eu sempre fui assim mesmo. Nunca, nunca me interessei muito por, pelo audiovisual. Então, eu nunca fiz muita novela, até porque, como eu te digo, né? e como todo baiano que se preza, eu falo devagar, falo arrastado. Tá? Então, por favor, não eu me lembro que, o, é, é, eu, eu me lembro de uma coisa engraçada, o, o, como é importante você se ver na televisão até para aprender, para ver o que, que você está fazendo, eu me lembro que eu fiz uma, era Bebê a Bordo, foi anterior ao, a, a essa novela que você se referiu, da Cor do pecado. e eu, eu contracenava com o Tony Ramos, um dia quando nós terminamos de, de, de, de, de contracenar, ele falou Sim. Você faz muito teatro né Gente, eu achei que aquilo era um puto elogio <risos> Vamos ver o trabalho Cara, quando eu me vi na televisão Eu estava absolutamente teatral E era isso que ele queria dizer Foi um grande aprendizado E era importante Então, me ver na televisão E assim foi você perguntou? -me. Sobre a cor do pecado. Pois é, tá é cor, é, cor do pecado? Pois é, a cor do pecado. Então, então, eu lembro dessa novela porque, por acaso, eu gostei do meu trabalho. O que mais que você quer? Agora, uma pergunta é sobre ar. cúmplices. Sim. E Jaime, e você também está no ar? É, você participou de Cúmplice de um Resgate isso, isso. Foi uma novela muito marcante Está em me agora no SBT Você faz o avô da Priscila, na Maravilhosa da Xamana Chaves é, O pai da Safira, da Lennie Moremo Você faz o Fortunado é. Como é para você fazer cúmplice de um Resgate, que está no um ar Arrancar emoções aí da é criançada? Ah, eu acho legal Eu acho legal rever algumas cenas Às vezes eu vejo que é... Foi muito bom ter feito. Eu acho que, eu diria, inclusive, que eu aprendi a fazer televisão fazendo, com preciso um resgate. Eu me sentia muito à vontade com as pessoas, o pessoal todo. Né? E, e aprendi muito. Aprendi bastante. A televisão, acho que, pelo que eu estou falando, nunca foi alguma coisa que me... Que me deixasse à vontade. Eu não gosto muito. Pode fazer teatro. Teatro, quando a gente tem tempo de trabalhar, ensaiar, né? a gente cria uma, uma rede de amigos, né? que, que é quase uma família. E é muito bom. Televisão nunca, nunca... me senti muito à vontade de fazer, mas faço. Algumas coisas eu gosto muito de ter feito. E cumpra-se de, de, de, de um resgate foi uma delas, eu fiquei três meses, três anos em São Paulo, na verdade nós gravamos um ano e meio, eu morava aqui no Rio, fui morar em São Paulo, gravamos um ano e meio, nós ou menos, depois eu fiquei mais um ano e meio em São Paulo, quando, então voltei para cá, e... e foi uma experiência muito interessante, só não fiquei em São Paulo porque eu não conseguia fazer teatro em São Paulo, não, não conhecia suficientemente pessoas que me possibilitassem fazer teatro. Fiz cinema com o Vicentini. O Vicentini foi um achado na minha vida, porque é das pessoas mais generosas, mais acolhedoras, mais fantásticas que eu conheci. Um grande abraço para o Vicentini. É? é assim, o José de, de Cúmplices de um Resgate. É. E e de uma capacidade de trabalho que é simplesmente humilhante para mim. <risos> Vicentini, eu me lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho com o Vicentino na casa dele. Trabalho, não me lembro o que, que era. Trabalhamos, trabalhamos, conversamos, resolvemos coisas. Deu meio-dia, Vicentini disse: Agora vamos almoçar. Ok, ótimo, vamos almoçar, Levantamos, Vicentini pegou o carro. Eu fui junto. Parou num, numa feira. Escolheu todos os ingredientes do almoço. Ou seja, ele conhece tudo, né? Escolheu todos os ingredientes do almoço. Voltamos. Fomos para a cozinha. Vicentini fez o almoço. Todo, todo, todo. Maravilhoso, evidentemente. É um trabalho de chefe. Almoço, Chef não é? Almoçamos e depois voltamos a trabalhar. Bem. Você vê o rigor né? que, que ele imprime a cada coisa que ele faz. Sim. Vicentini sem palavras, que é o responsável por essa entrevista aqui. É verdade, é verdade. E lá em São Paulo, então, eu fiz um filme com Vicentini, direção do Vicentini, porque ele canta, dança, representa. Um faz completo. foi completo. Isso. E foi. Depois eu vim pro Rio. E continuamos nos hum. falando, de vez em quando. Vou fazer o um próximo filme dele. Ah, quer dizer, eu, eu falo sempre. isso no sentido de que ele, a partir disso, ele não pode mais desistir. Que me chamar. Muito bem, diga, meu cara. Bem, Jaime, agora vamos fazer uma brincadeira, Fala. que é assim. Eu vou falar uma palavra, aí você define ela com outra, tá bom? Tá. Jaime. Jaime. Um... um andarilho. Na cor do pecado. Um trabalho bonito que eu fiz. Cúmplices de resgate. Aprendi a fazer televisão com cúmplices de resgate. Amigos. Amigos. Poucos e grandes amigos. Família. Família. Pequena. Amo muito. E sinto falta. E Jaime, eu quero te agradecer. Jaime, eu quero te agradecer por essa entrevista. Foi um prazer, muita gente vai conhecer essa história. Principalmente quem assiste o cúmplice de Red Gaz, quem assiste ainda, tem aí um curiosidade sobre os atores, vamos conhecer agora sobre o grande fortunato. Pra quem tem curiosidade sempre sobre as histórias aí dos atores de cúmplices de radigais, agora eu vou conhecer a história do grande fortunato, o Jaime lá, na novela. Então, Jaime, muito obrigado. Ó, como tiver alguma peça de sua, você me fazer que eu vou lá te assistir. Claro, Muito claro. obrigado. Valeu. E, Jaime, Tchau. agora a frase final. Uhum. Você quer mandar um beijo um abraço para alguém? Um beijo para todo mundo que está assistindo, tá? Bem, e, Jaime, agora a frase final. cima próxima lida aparece. Curtiu, curtiu, curtiu. Vai ver se eu tô online. Curtiu, curtiu, curtiu. Vai ver se eu tô online. Valeu, galera. E até a próxima entrevista. What? What? What?